Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos direto para o vídeo sem enrolação porque ninguém tem tempo para perder tempo. Bom, eu não quero começar esse vídeo de maneira catastrófica nem nada, mas é necessário porque foi o que aconteceu, né? Nesse ano de 2022 foi um ano muito difícil, não só para mim, mas para muita gente mesmo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para quem acompanha meu canal, sabe que eu tive um infarto com supra, que é uma das formas mais graves de infarto que existem, e os médicos, inclusive não só um, mas vários médicos, não sabem como que eu consegui sobreviver, mas estou vivo e para, sei lá, obra de Deus, cara, estou aqui para continuar transmitindo um pouco do conteúdo que eu adquiri ao longo da minha vida, para você que está entrando nesse mundo novo da construção Civil com blocos de gesso. Então eu quero transmitir apenas isso e nada mais. Bom, por que, que eu quero falar para você a respeito de construções de casas com blocos de gesso referente à mudança climática? Porque o gesso tem algumas características que serão fundamentais para, a sua, para o seu conforto dentro do seu lar que o bloco de barro, o bloco de cimento e o chapisco de, de, de argamassa não oferecem para você. Por quê? Porque, por exemplo, o gesso ele é térmico e o térmico já é um fator muito importante. Segundo estudiosos, daqui para frente nós teremos grandes extremos, extremos de calor, extremos de frio, extremos de chuva, extremos de estiagem, e o gesso, ele por ser térmico, se lá fora tá muito calor, ele vai manter a sua casa fresquinha. Se lá fora estiver muito frio, ele vai manter a sua casa quentinha. E eu acho que todo mundo busca o conforto dentro do lar. Então essa é só uma das características do gesso, e por isso que eu venho sugerindo, construa a sua casa com blocos de gesso a, agora, a partir de janeiro de 2023. Você não vai se arrepender disso. Além do que, é muito mais rápido e muito mais barato. Quem acompanha meu canal, tem uma série de vídeos aí, em que eu explico detalhadamente como que esse processo de higrometria do gesso funciona. E você, assistindo aos vídeos né, da, da playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você poderá entender isso com muito mais clareza. Bom, outra coisa que eu quero falar é Em relação ao material, a quantidade de material. Será que tem gesso para todo mundo no Brasil? Tem. Por quê? Porque o Brasil ele é dono da segunda maior jazida de gesso do mundo. Então tem gesso para 300 anos para um bilhão de pessoas. Ou seja, é muito gesso. Felizmente, né, devido ao meu trabalho, meu esforço, minha dedicação, e o meu interesse em transmitir o conhecimento que eu aprendi do gesso, porque antigamente eu achava que gesso era usado só para moldura de teto ou para sanca ou coisas assim, coisas banais, sabe, esculturas e coisas etc. Mas quando eu aprendi que o gesso, ele é uma rocha que para ser extraído é preciso usar dinamite, foi então que eu resolvi me aprofundar mais e descobrir coisas do gesso que eu jamais imaginava. Então lá em Pernambuco, de onde vem o gesso, 10 empresas resolveram se unir e juntar todas as forças para nunca mais faltar material, conseguir reduzir um pouco do preço do gesso e abaixar o preço do frete também para fazer a entrega para os distribuidores, etc. Agora você que é engenheiro, que é arquiteto, que é construtor, acontece uma coisa muito curiosa. Na faculdade de engenharia e de arquitetura não existe a matéria bloco de gesso. Isso daí caberia ao Ministério da Educação e Cultura inserir essa matéria bloco de gesso né, na, na grade curricular dos estudantes de engenharia e de arquitetura ou de mestre de obras para eles aprenderem e entenderem o processo de construção do bloco de gesso que já é mundialmente conhecido há milhares de anos fora do Brasil. E é só agora que algumas pessoas estão aceitando e quando elas aceitam e entendem o gesso, elas nunca mais querem saber de casas de construção com bloco de barro ou bloco de cimento ou bloco de EPS, que é o chamado isopor, ou qualquer outro tipo de coisa aí, inclusive casas de madeira, né? Porque você tem que cortar árvore para você fazer as casas de madeira, mesmo que você faça o replantio, Leva um monte de tempo para que a árvore volte a brotar e você possa cortar novamente e tal, e o gesso não, já tem jazidas e mais jazidas, é gesso que não acaba mais. Tem um novo mercado aí, que é um mercado que pouca gente percebeu, tem poucas pessoas que estão agindo sobre esse mercado e ganhando bastante dinheiro, que é o mercado de kitnets. Então o que acontece? Durante os anos de 2020 e 2021, muitas vidas foram ceifadas. Esse mercado de kitnets é muito promissor, porque além de muitas pessoas terem ficado viúvas e estarem buscando uma kitnet para elas morarem, já que a casa que elas moravam antes era muito grande e agora se tornou um castelo, vamos dizer assim, para elas habitarem, aí tem limpeza, IPTU, um monte de coisa que ela tem que fazer dentro da casa, ela está abandonando as casas grandes e se mudando para casas pequenas. Então esse é um dos mercados. Outro mercado é o concurseiro, né? o famoso concurseiro. O cara que mora lá num outro estado, ele presta concurso num outro estado, ele é aprovado, ele tem que se mudar e ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma casa de 20 cômodos? Não, ele vai buscar uma kitnet. Então é um outro, é um outro nicho né dentro do, do nicho da kitnet. Tem também as pessoas que estão saindo do armário, vamos dizer assim, que é para todo mundo entender. E a família acaba rejeitando essa pessoa e ela tem que sair da casa dela e buscar uma kitnet para ela morar também. Ou um apartamento pequenininho para ela se aconchegar ali naquele canto dela, entendeu? Outra questão são mães solteiras, né, que estão se separando dos maridos e querem morar com o filho numa kitnet. Ou os maridos que não querem mais a mulher e estão buscando uma kitnet para eles morarem. Cara, você fazer uma kitnet com bloco de gesso, você constrói ela em duas semanas já pronta para alugar, e é uma renda passiva que você vai ter para o resto da sua vida. Ah, mas eu não tenho terreno, eu não tenho... Bom, enfim, isso daí não é assunto para esse vídeo agora, depois eu vou fazer um outro vídeo tratando disso, de como ganhar dinheiro com kitnets, tem o um, um kit inteiro raiz aí também, se estiver vendo esse vídeo aí, muito obrigado, viu deixa aproveita e deixa o um like no vídeo, que já fala disso, mas ele não faz com bloco de gesso, ele usa outros tipos de material, mas o bloco de gesso é uma alternativa muito salutar para o seu bolso e também para quem vai morar dentro de uma kitnet. Quero até fazer um parênteses aqui, aproveitar e dizer para você o seguinte, quem tem uma casa de gesso, talvez nunca tenha contado para você, mas quem tem casa de gesso não tem insetos, por quê? Porque o gesso ele é fungicida, ele espanta pernilongo, espanta percevejo, mosca e tal, dentro de casa de gesso não entra inseto. Aí você quer construir né, uma casa tal, mas você só tem uma ideia na sua cabeça, sem assim, que você rabiscou ali no papel, e você quer fazer um projeto. Fala, pô, Yuri, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não tenho um projeto tal, assinado por um arquiteto, etc. Isso daí, do, do arquiteto, vem depois. Antes, para você ter um panorama da sua casa, eu vou deixar aí o um link da, da descrição, o nome do Douglas Garcia, que ele trabalha com imagens 3D... E tal, inclusive essas imagens que você está vendo aí agora foi ele que fez. Então você pode entrar em contato com ele e falar, ô Douglas, me desenha aí minha casa baseado nesse projetinho que eu estou querendo aqui, só para eu mostrar para o arquiteto, para minha família, para eu ter uma ideia de como que eu quero que as coisas sejam, móveis, piscina, tarará, tarará, tudo que você quiser, ele faz isso para você. É mais um parceiro aqui do Casas de Gesso. Então fique à vontade para entrar em contato com ele, que você não vai se arrepender. É um cara bom de se lidar, apesar de ele ser nervosão, mas ele é um bom profissional. Aí você quer construir a casa, né? Você, se tem um terreno aí que é seu, na, na, numa área rural, por exemplo, e você quer construir a casa do seu com as suas próprias mãos. Fácil, cara! Você vai comprar o, o material, você vai pedir para o Douglas desenhar para você ali a tua casa, e você vai apresentar pro, pro, pro, para o pedreiro. E isso através do meu curso Manual Casas de Gesso 2022-2023, que é só você seguir o passo a passo que tá ali, que o seu pedreiro vai conseguir construir a casa para você, acompanhe sempre a obra, que isso é importante, construir a casa para você facinho, rapidão, não precisa de chapisco, embolso, reboco, viga, coluna, um monte de coisa desnecessária para a construção de uma casa com bloco de gesso, Seguindo o meu manual, você vai se dar bem. Aí, quando você clicar no link aí, que eu vou também deixar na descrição do vídeo, Manual Casa de você já vai direto para a página de pagamento, tá? Não vai para aquela página de vendas que os caras chamam, aquela monte de frescura aiada que tem lá. Não, vai compre agora, porque se você comprar, da dedé, dá blá blá blá blá. Não, não tem enrolação, cara. É um negócio direto. É uma plataforma super segura, a plataforma da Hotmart. Então você ainda tem sete dias para você gostar ou desgostar do negócio. Se você não gostar, você pode devolver o, o, o, o manual, que o seu dinheiro é devolvido também integral. Então sem frescura. E se você está desempregado, se você quer começar um negócio novo, se você tem um dinheiro para investir também, não sabe o que fazer com o dinheiro, está com medo de colocar o dinheiro no banco, comprar ativos e blá blá blá cara, invista em gesso, porque você não vai se arrepender, tá tendo uma expansão imobiliária enorme, que, por, por quê? Porque tem vindo, tá, tá vendo gente do mundo inteiro morar no Brasil, que o Brasil tá ficando super famoso no mundo inteiro, aqui o clima é ótimo, tem todas as estações do ano, do norte ao sul, de leste a oeste, então, quer dizer... Invista em gesso que você não vai se arrepender. E agora, só para finalizar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aí, se inscreva-se no canal também, porque em 2023, se eu continuar vivo, né, eu quero fazer bastante vídeos legais e interessantes vídeos que vão mostrar como que faz a casa, o bloco. Puta, cara, tem muita novidade para vir por aí, tá? Então, seja bonito que nem eu, seja feliz que nem eu sou. Seja inteligente, que nem eu sou também. Tenha amigos super legais, que nem eu tenho. Seja um cara, mano, maravilhoso que nem eu sou nesse ano de 2023 que está vindo aí. Feliz Natal! Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde, abençoe a sua família, abençoe seus amigos, que leve para você aquilo que você quer. Mas para isso você tem que antes saber o que você quer, né? Porque muita gente quer muita coisa. Aí ah, eu quero uma Ferrari, por exemplo. Pô, o cara quer uma Ferrari, mas aí? Ah, eu também quero como manter essa Ferrari, entendeu? Então quer dizer, você tem que saber o que você pede pro universo, né? Porque o universo te dá, mas saiba o que você vai pedir, entendeu? E quero te desejar um feliz ano novo, que 2023, cara, vai ser tudo diferente do que foi em 2022. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Olha o exemplo do frio extremo que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento, cara. Se lá o cara não tem uma casa de gesso, mano, e ele tá na rua, ele pode congelar em minutos. Tá aí nas notícias, é só você olhar. Então tenha a sua casa de gesso. Eu tô aí quase pronto para construir uma casa de gesso para mim, pequenininha, só para eu morar e ficar lá, né, me protegendo e tal. A gente vai entrar depois, mais pra frente, na construção de bunkers, que, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, então é sempre bom estar tá, né, com um lugar para você sair correndo, e lá e se esconder. Um canal de preppers também, que se chama Os Preparadores, né, lá dos Estados Unidos, tem o Batata, que tem o canal dele, que trata só disso. Inscreva-se no canal dele, você vai gostar muito. Ele e a raposa, <risos> que é a esposa dele, ele fala muito disso daí. E cara, você que me acompanhou durante todo esse tempo, que se inscreveu no meu canal, muito obrigado mesmo. É uma honra enorme ter você por aqui. Sabe por quê? Porque se não é você, ó oh, até festa aí. <risos> se não é você aqui assistindo esse vídeo, esse canal não tem sentido de existir. Então, muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe. E vamos que vamos, vida que segue, porque hoje você tá aqui, amanhã você não tá, então seja rico e feliz, como diz a Condessa Anastácia Beijão no coração e até... sei lá quando. <risos>